Pessoal, beleza? Aqui é Fernando Brazero e já conseguimos as nossas insígnias do trovão, da pedra e do tipo lutador. Agora vamos chegar, fazer um caminho aqui para gente poder subir o um morro para em breve a gente conseguir o caminho para o próximo ginásio a gente ainda não tinha conseguido nem na outra gravação então, mas agora vamos deixar tudo upando o nível e fazendo o caminho da melhor maneira possível aqui a gente vai enfrentar a família toda a família de treinadores a gente, ganha, a gente ganha, se não me falha a memória a gente ganha alguma uma berry, alguma coisa vamos ver se eu consigo ganhar desses Wormish sozinho o Houtz, não pode, ah não maldição, preciso dar mais dano, ah não vai dar tempo, acho que eu vou morrer. Ah que droga, vai ah, é Zig -um mesmo então, Red Boot, aí ah, beleza, Zig -um pegou todo o nível. Monel, o Houtz na verdade agora me interessa mais é pegar nível com o Zig -um, porque eu quero que ele vire Lindone de uma vez, que o Lindone aprende é o Strange, mas eu também não tenho pressa, vamos na mãe. Estamos em Burn. A gente tá em Burnage fica tomando dano de do Foguinho, né? Ah, o Macho Brace a gente ganha. Até hoje eu já não sei qual é a moral desse Macho Brace. Deixa eu ver como é que é. A para Pro, Grow, a Ah, isso aqui é. é coisa para vender e ganhar 10 speed. Nada demais. Aumenta o Grow. Só que o Grow. Aqui, aqui, acho que aumenta o ataque, mas diminui o Speed não me adianta nada, bora Rock Smash, vai Zig Zagum. é com Tu aí agora vamos enfrentar esses câmeras esse pessoalzinho repórter, mood shot aqui o Haltz eu vou trocar pelo Zig Zagum. só para eles dividir um pouquinho de experiência Sand Attack? não não quero perder Sand Attack, aí beleza Todo mundo pegou um pouquinho de experiência, não quero responder perguntas, horas bolas. O que, que querem conversar comigo Essa hora da manhã? Vou de chat. Eu, me falta um, um, um Pokémon que, que vença do Pokémon do tipo planta. Ainda, né? Daqui a pouco a gente vê um, um tipo, tipo voador, um tipo fogo interessante. Tem que ser um Pokémon proveitoso. Na outra gravação a gente, nós tínhamos uma, uma Swellow. Nessa ainda não temos nenhum, nenhum do tipo, também tínhamos uma Torkoal, mas ambos eram fracos, faltava ódio, vamos botar de vamos botar agora, dar uma interagida nos pokémons. Ainda não achou um itemzinho, estou só por ele achar um itemzinho <risos> E aí, vai Magikarp nível 11, muito bem Apesar de eu já ter, ó, a Tylon é muito boa Apesar de eu já ter o Mastomp, que vai virar Swampert Um pokémon do tipo água Um Gyarados sempre bem-vindo, né Ninguém reclama de ter um Gyarados no time Temos o um monel Monel tá Só para ver o que a gente ia conseguir Geodude saco, vamos lá, vou dar uma, uma experiênciazinha para cada um geodude, saco, geodude contra zig o zig-zagoon, magitomp, magnitude, muito bem agora é o machop, se não me falha a Opa, agora é o magikarp, não, é geodude também perfeito, só Geodudes me facilita o negócio Aqui eu não consigo subir ainda porque tem aquele time magma ali. Eu só consigo depois de chegar lá, na outra caverna. Acho que é a Meteor Falls. Se não me falha a memória. Me falha a memória muitas vezes, tá? Por isso que eu digo isso. <risos> Coffin, que legal. Coffin parece um piratinha. Tchau, Coffin. Mais um Coffin. Acho que estou no nível 35. Mais um nível teremos nosso Swampert, nosso desejado Swampert. Beleza, foi Munel, foi Coffee. Coffee dá até bastante experiência. Uma oh, chop! Quando o tipo, lutador não é de se jogar fora. Mas, contudo, entretanto, porém, não vai ser agora que eu vou pegar. Ali, mais Munelzinho. Esse é o Pokémon de tipo fogo mais disponível no jogo. Então, a gente não. Dá pra renegar ele também, dizer que é uma porcaria, mas não é o que a gente quer agora. Ó, oh, o Zigzagou já achou um itemzinho, ó. Vamos dar um prêmiozinho pra ele. Ainda mais um XP. Boa, Sig Zagun. Será que o Haltz dá conta desse macorrita Ah, acho que quase deu. Ah, fala sério. Madcarp. Madcarp não tem ataque, né? Ó, oh, o Haltz ia ganhar desse macorrita hein? Foi o roubo do roteiro. <risos> Boa. Eu vou dar uma vasculhada nessas pedrinhas aqui, não tem nada, né? Esse aqui ele me ensina, se não me engano, Secret Power. Ele varia de acordo com onde eu tô, se tá chovendo, se não tá, enfim. Algumas condições mudam o tipo de ataque. Bom, aqui essa tiazinha me oferece pouso. Não sei onde é que eu durmo, né? Porque não, a casa dela só tem sala, tem cozinha, tem banheiro. Mas tudo bem, né? A gente não discute, a gente só é <risos> só usa a casa dos outros. É uma Houseberry, aqui peguei mais uma Houseberry Oranberry Mais uma Oranberry Beleza Eu vou dar algumas uh, Oranberries Cadê as Oran? Vou dar para os Fraquinhos oh, O Zig Zagun achou é uma super poção, muito bom, já ajuda Vou dar uma para o plin também O plin é um pouquinho mais estratégico Matar ele no time, qualquer hora ele vai entrar. Eu não mandei um taco Beleza. Roselli. Cara, eu não vou nem me frescar muito com a Rosélia. porque eu não tenho quem ganha dela de verdade. Aí. Tem que ver se daqui a pouco o Sceptile vai ser um probleminha. Beleza. Nem vou, eu nem vou deixar o item no. No zigzagum porque agora que eu me lembrei que se eu deixar ele sem item, ele pode catar itens por aí, né? Aí, boa. Bora, só vamos, time. Ah, aqui vai começar a aparecer um monte de espírito. Skarmory ficou bem legal essa versão aqui, eu acho. Vou até capturar. Só pelo desaforo. Pokébola. bola Mais uma Pokébola. Sério? Então vai GoPlay, vamos botar ele pra dormir. Não, errei o ataque. É esse aqui. Aí. Isto, muito bem. Vamos ver se ele vai dormir agora, no próximo. Aí, dormiu. Dormiu, Great Ball. Ah, fica aí, tio. Aí, Skarmory capturado. Muito bem, já temos um voador e metal. Não é ruim a é Skarmory. Ela não evolui, né? Mas tá aí no time. Beleza, vamos dar aquela recuperada básica, né? Nosso time aqui na casa da tiazinha, que não tem, não tem de dormir, mas a gente dorme. Acho que ela libera o chão, né? Deve ser o chãozinho pra gente dormir. Antes de mais nada, pessoal, não esqueça de se inscrever no canal. Muito importante, que eu dar aquela força. Se inscreve aqui no canal brasileiro também. Se inscreve no Turbine seus vídeos. Vamos fazer bombar. Olha o Trapint. O Trapint é porcaria, mas é legal. Lindone vai ficar lindona mesmo quando evoluir. Muito bem, curti, curti o visual. Aí, Mastomp vai virar o nosso Swampert vou até diminuir a velocidade para dar uma saboreada na evolução MASH TOMP na outra gravação eu nem consegui chegar nessa etapa, não consegui fazer nosso MASH EVOLUIR mas agora conseguimos, vamos ver o design da nossa MASH TOMP virou o SWAMPARD bem bonitinho Parece, tipo, não é bem uma porque não tem o rabo né, mas é, dá para dá ver a vibe marinha bem legal. Temos a nossa Swampert ah, adorei. Ah não, o Coffin voa, droga, esqueci. Coffin eu vou botar o Haltz, que o Haltz ele é psíquico. Ah, fala sério Coffin vai tomar do banho. Para não tomar em outra coisa. Ah, isso, Swamporch. Essa foi o disco voador, mas nível 12. O halt, você faz uma força para não evoluir que não, não dá nem para entender. Aí, vamos, vamos voltar ali a recuperar. <risos> espinda, espinda ficou bonitinha. Acho que ficou o mesmo design da outra, foi bem parecido. Uns designs diferentes, mas eu gostei do, do design do, da Swampert, da nossa Swampert. Nossa Pokémon inicial e tá bombadona. E o próximo ginásio é ginásio de fogo. Então temos total condição de pegar um nívelzinho com os outros também. As espindas estão indo para o indo saco, não vão durar muito. Beleza, eles não dão muita experiência, mas é o suficiente para a gente dar um, um hit e vazar. Mood Shot, beleza. Eu quero o treinador que tenha. Aí, batalha em dupla. Dois Wishmore. Vamos lá, vamos terminar com ele com o Houtes mesmo. Só para o também não ficar para trás. Halt nível 14, muito bem. Eu não lembro se, a, se a, ela evolui Kirle é muito fácil Deve ser nível 16 ou 18 Eu nunca, eu nunca upei os Houts, eu nunca tinha pego um pra, pra time eu não lembro de ter trombado com algum e ter ficado Mas ah, esse cara, ele ficou bacana Aí, ainda que deu, ainda que eu consegui capturar um Ah, tiozinho, fica parado Aí, ah. Não deu, não deu, <risos> não aconteceu nada é isso, a partir do nível 37. Boa! Só vamos. Nincada, Nincada é interessante. Ninjask. Ninjask, eu vou dar um padrão zigue-zague. Que linda que ficou a Ninjask! Olha, um dos designs mais bacanas até agora. Eu curto a Ninjask. Ela tem Speed Boost. Quanto mais rodadas tiver em campo, mais ela aumenta o Speed. Isso aí é legal. tipo se Tem um Double Team. Ou se tu tirou bastante da, da precisão do adversário. Skarmory, nível 16, boa. Meu time tá todo em campo, né? Não tem nenhum... Aí, tá até a Skarmory ali. A Scarmory ela não evolui, né? Então, a dela é a questão de ficar pegando nível mesmo. Vamos... Eu tenho o Steel Wing. Até depois eu vou dar uma olhadinha nos ataques. O que ela tem de disponível de ataque? Summary... Ó, eu não tomo um Hit KO, gostei dessa, dessa habilidade. Shift, Swift é bom. Swift Pack, ah, dá pra tirar aquele Agility e depois botar o Steel Wing. Mas daqui a pouquinho, primeiro, A recuperada básica. Agora vamos falar com essa tiazinha aqui, pra ela vazar. Aí, depois ela vai dar uma bonequinha pra gente. Vamos entrar na casa aqui do, do Tio, não, não essa aqui é a casa do Tio da Caverna, essa aqui, né? aí beleza fóssil maníaco Na hora que a gente vai achar um fóssil a gente vai largar para esse louco aqui esse aqui que a gente entregou o tema do Roar. o hoar é o grito né o vazar aqui, o miserável Barboche, aquele peixe que não toma dano elétrico aí só vamos vamos fazer a limpa nesse caminho para a gente poder se liberar para o próximo ginásio o mais rápido possível Barbosh, Goldin Será que o Zigzagoon dá conta de um Goldin? Qual é o nível 16? Ah, se eles tivessem acertado pelo menos, né? ah, Nem esses pokémon são tão fracos Nem para contar para acertar um ataque tu pode Aí beleza, só vem tiazinho A Meryl foi pro saco Não dá nem pro Vou botar o Zigzagoon, já que já está quase nível 15 o Swampert vai dar um modshot para finalizar, beleza. Long, oh, Swampert nível 38. Muito bem, Seguizago 15. Os níveis estão bem de mas é, é assim que eu gosto. A Swablu, a Swablu, ela é um pouquinho do tipo voador e também tipo dragão. Ela demorou muito para ter uma certa serventia, então... Tchau, tá A dupla, vamos lá agora, é o Haltz. Graveler. Cara, eu vou me levar primeiro dessa Roselle. Para mim é, é, o, é o meu medo. Olha aí, perfeito. Revler foi pro saco. Autos pegou toda a experiência. Aqui, vem mais uma berry. E aqui é aquela, aquela mocinha que estava lá no centro do Pokémon. Ela me dá uma Dot Doll. Uma boa uma, uma, uma bonequinha. A gente pode equipar o Pokémon com essa bonequinha pra ele ficar bonitinho. Não tem muito mistério além disso. No Cara, eu vou comer, eu vou botar, acho que o Steel Wing tá aqui já, aqui Steel Wing, no Skarmory, eu vou tirar o Agility, não, precisa, não quero aumentar a velocidade, Zang, oh, Zanguzi, cara, Zanguzi ficou com um visual muito legal, esse visual mais anime, mais ninja, mais sei lá, ficaram muito legais, eu curti, eu gosto do, dos Moemon, é por causa disso, dos do visual bacana Zambus 400 XP esse aí é bom de ficar tratando com ele Gildo de nível 7 por enquanto tá, tá sereno, proteína acho que a proteína nem funciona mais no, no Swampert, ele já tá muito roubado não, não, funcionou assim, aham, ah, bem feito bora vamos ganhar desses aqui Slugma é o mesmo design Wingull então Zig e Será que o Skarmory dá conta de um Wingu? Acho que não, né? Steel Wing Steel Wing Ele tá tirando meu ataque, né Margita? Ah, vai ficar no meu ataque Acerta Skarmory. Aí, o Skarmory O bom do Skarmory é a defesa que eu tô dando físico Ela aguenta Zagum, Skarmory. Beleza, não pegou muito nível Mas a ideia... Essa câmera é a dela um descanso pro Swampert. <risos> Boa, Geodude. Vai vir um Hauts. Ah, beleza, Geodude nível 18. Hauts, vai vir outro Geodude. Zigzagoon. Aí, vamos dar aquela intercalada. Porque o nosso Swampert já dá conta de todo o recado que vier. Matchup vai pro saco. 39 Mood Water, Mood Water é bom Ele é tipo o Surf Eu vou trocar Ah, mas ele só, prende, só usa 10 Vou tirar o Mood Slap Que é muito fraquinho Vamos botar o Haldis Será que o Haldis dá conta de um Machop sozinho? Se não é errar ataque, ele vai Aí Haldis, nível 15 Muito bem Parabéns Vamos lá, Meteor Falls Aqui é onde a gente tem que tretar com alguns times magmas, aquas, enfim. Essa gentalha toda que vem incomodar. para eles poderem liberar a entrada naquele bondinho. Aqui a gente só conversa. A gente vai... Oh, vocês devem estar ouvindo alguns ruídos de pessoas parecidos com pessoas humanas. Então aqui são os alunos da escola chegando, começando a fazer barulho, tá pessoal? Não reparem. Enquanto isso vamos pegar o Moonstone. Não me adianta muito. Não, pode até, até fugir. Tem só uma galerinha pra enfrentar aqui fora. Acho que tem uns dois treinadores. Se não me, me falha a memória, é muito bom. <risos> Aí, vamos pegar aqui. Rock Smash. Rate of Ball. Eu não posso cair. Se eu cair lá naquela zona, eu tô, eu tô sem barco. Survivor ficou linda, cara. Linda. Adorei Survivor. Mas já foi pro saco. E essa menina aqui correndo na praia. É o que eu preciso para finalizar essa essa etapa do do jogo que é liberar meteor Falls e aquela e aquela zona onde fica o Bondinho agora é só voltar para a cidade onde eu estava que o Bondinho está liberado então, vamos dar aquele aquela retornada essa caverna que eu não gosto de caverna é do Zubat né o Zubat é, é, é um anço é um capim no meio do do Carmen, ninguém gosta, não presta pra nada, dá pouco XP, às vezes te tira ataque, te tira a vida de graça. A Suablo, cara, eu, eu até acho legal a Suablo, mas é que problema é que ela demora muito pra evoluir em Altaria. Certo, vamos dar aquele recuperada básica aqui, vamos pra frente do centro Pokémon e vamos agradecer a presença de todos, os pessoal. Os vídeos mais curtinho, né? A gente tá aproveitando sempre aquele vácuo. Entre a horário da chegada e o horário <risos> do serviço, conseguimos concluir toda a parte de Meteor Falls, São Rota 113. como é que é o nome dessa cidade aqui? Deixa eu diminuir a velocidade. Falabor Town. E liberamos Bondinho na próxima, a gente enfrenta os times Magma. Eu acho que o Magma é ou é só o Magma, e vamos em direção à cidade do ginásio de fogo, que foi onde a gente parou na gameplay anterior. Conseguimos acelerar muito. No Pokémon Rubi, certo? Muito obrigado, pessoal, que acompanhou até aqui. Se inscreva nos canais aqui do grupo. O RetroGamesBR 3.0, Brasero, Turbina e Seus Vídeos e o Valor de História na Web 3.0. Se inscreva nos canais parceiros, link aqui na descrição. Tem uma galeria gente, que só aumenta de parceiros, porque as parcerias estão tá aí para a gente se ajudar. Já falei demais, pessoal. Até a próxima.